Beleza, né? Ó, vou pegar os itens que vem aqui no evento limitado Quando você entrar aí, ó, já pega todos os eventos, mano Tudo certinho E vocês me falam como que tá a música de fundo Porque Às vezes eu não... não tô ouvindo a live, né? Só ouvindo a música aqui, pai, falando e Talvez tá alta aí E eu tô aqui mostrando só conversando Ó, duas mil super pedra E cada super pedra aqui tá custando 300 pô. Tá um absurdo, papai, é tá doido? Agora eu vou colocar mais 12 aqui A hora que pegar um carinha Eu sinto muito, mas mandioca tu vai vencer E olho de peroba a tia tia não vai passar não, filho Eu, eu certeza Vai ser no cu mesmo, filho Agora quer ver, aqui já tá uns mais 11. Depois se pro mais 12. É. Trovaram aqui, provar, na moral. 300 cupons. Que absurdo, papai. Você tá doido? Mas aí também, é, não é demais não. Vou colocar esse aqui mais 12 logo. ele dá um sucesso. Já fica bonito, cheiroso e gostoso. Ponto pra batalha. Caiu no PVP, trombou o tchê, Olha é esse. Olha é essa também. Já fui convidado pra uma guild. Será que eu vou aceitar porque eu sou humilde. Tô em mais, deu aceita aqui, ó. É, olha que sociedade, que vê Estúpida de ruim. <risos> Ferreiro Zero. Eu nem vai dar uma ajuda aqui pra upar essa coisa que acontece. Fala um negócio. o negócio. É paciência, enfim. Assim, Só eu mesmo, o, o avatar de três cocos. Se não fosse eu, não ia aguentar essas coisas não. Igual eu falo pra todo mundo. Nasceu um avatar o três elementos. <risos> <As> coisas... <risos> é, é. Beleza. Não, já fui com mais cinco. Essa evolução aqui eu já vou postar aqui, diretamente aqui no canal. Vamos cortes aqui nessa live. E postar uma evolução, né, papai? Porque é o bicho tá vendo, né? Vou fazer uma aqui com essa, essa livezinha. Algumas pessoas não vão assistir, mas... Já assistiu o vídeo que vai sair no canal. Beleza, consegui colocar mais 8 aqui na roupa, mais 12 doze arma Agora vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui na chapa né, com essa 146 super pedra Mas acho que vai pro mais 5 também, mano e, Galera, não se esquece, mano, se inscreve no canal, vem jogar o DDTQ, que o link dele tá na descrição Pra você vir jogar O editor tá cheio de evento, mano, também tá bem tempo de jogar Muita gente tá jogando, também tem um grupo do Whatsapp, se você quiser participar, nós, tá tudo lá, mano A interação é bem legal quer ver fica melhor pra você ter, ter comunicação com o pessoal aqui do server, né não, não, não, o dono também tá lá, né, daí você quer comprar uma VIP, quer fazer alguma coisa, tá tudo lá, mano fica é bem top Aqui tá na descrição, vem no cadastro aí, ó. Tem o serv... Daí tem a escolha: tem o servidor 1, o servidor 2. Não de você aí, mas o. Eu... Dica do TT é o servidor 2, porque foi lançado faz pouco tempo, né? É top, Mané, servidor... ah, manézão, ô oh, xará, ô oh, xará. Fru. Mano, hum, nessas VIP, ó, eu já faço assim. tem nada nessas VIP de bão. Mas vem esse anelzinho aqui, vamos colocar aqui, né? Só pra dar uma disfarçada, né? Porque eles vão usar esses estudos de montaria. Eu acho que vai dar uma moralzinha pro papai. Mal aí, mano, não tá vendo seus comentários? Deixa eu colocar o celular aqui, ó. Olá, lá, eu tô jogando. Eu já ouvi falar do The The Tank Sword. É muito bom pra pegar os drops. É, verdade, mas... No intuito aqui, tá sendo o Tank Walker, mano. Se você quiser jogar outro servidor, aí é que sei, meu parceiro. Mas se você quiser ter uma interação em com live comigo aqui, é só falar do Dedetank Walker. Outro servidor aí. Eu gravei, mas não tem apoio aqui, já tem apoio. Então, dá pra quer ver, fazer umas livezinhas. Às vezes, quer ver, fazer um sorteio pra vocês. Então, vamos apoiar aí que... Pra que na próxima live, a gente faz um sorteio. E de... vai ser bom, mano. Dá pra ajudar quem tá jogando. Muito servidor aí, quer ver, que foi lançado, mano. Mas, vou focar. O servidor que eu vou estar fixo durante muito tempo é esse daqui, mano. Por isso eu penso em outros servidores aí. Mas entra aí o link tá na descrição. Galera, ah, não se esquece, mano. Se tiver um grupo lá no DDTank, vem compartilhar lá também, eu Escrever essa livezinha, bater uma quantidade legal de view pra poder querer me motivar, a poder fazer mais live. Quer querer que, deixar esse canal com live, vídeo, e também react, fazer muita coisa aqui pra esse canal pra poder querer pegar esse 5K, 10K, 20K. Só vai, filho. Dá até alcançar a praquinha, daí, como que a gente vai estar? Tá? Cheiroso, parceiro. Daqui na uma praquinha aqui, ó. Aí sim, eu vou botar como? Pra tá, querer um avatar? Vocês estão ligados, pra me chamar de avatar, filho. Quem tá assistindo a live ó cara que ver quando assistir esse vídeo aqui vai pensar, mas que, que é isso que o gente tá falando de Avatar? é assim, só quem assistiu a live tá conhecendo o Avatar. Mas beleza. Depois vocês perceberem que a gente, ó, do cavalo a gente passou que vê, pro QV pro corpo, e depois agora a gente tá no nível do ovo. Será que eu vou conseguir chegar na vassoura, mano? Vamos ver, né? Essas montarias aqui, eu que ver. pilhas pilas, né, mano? 3 mil pilas de montaria. Mas tá dando pra querer ver o de boa. Acho que a pontinha vai ficar legal, dá pra fazer muita coisa aqui. E aí, vamos lá, né? Fica eu acho, né? Fica que eu a vassoura, né, mano? Agora eu vou ficar montado aqui num tronco Daqui o modelo. Só voando, filho. Tô voando alto, papai. Papadinho, salve, mito Salve, mano. Tamo junto, papai. nós Beleza, agora dá uma olhada aqui. O eu posso fazer aqui pra poder ficar... É um naipe, né, filho? Fica fortinho pra poder pegar no PP. É, as cara a madeira. Eu vou usar esse aqui, né, que é... Eu ainda não tenho nível suficiente pra poder querer dourar. Complicado, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou aconso esse nível. Tô nível 21. Tem um tempo chegou. eu chego lá. Mais um momento, vamos passar algumas coisas aqui pra poder... É, basicamente, eu acho que foi isso, né? Pra poder fazer essa evoluçãozinha. Nem pede o totem aqui, ó. Tietê, Flamito! Steg, ajuda, Tietê! Zoeira, galera. Super, né? E olha, o link do servidor tá na descrição pra você vir jogar, beleza, mano? Deixa eu ver o que eu boto. Aí. Quer me pegar umas coisas aqui vem? me poder upar, mano. Adorar, nível 25. Hum. Vou comprar 999 de pedra, super pedra aqui. Beleza, ah. vou os mais nove aqui, fio. Vai ficar ah, vai acabar a fontinha, ficar... não ficou não é? Doze likes ela vai que é live, tá? Dá uma olhada quando vai a é live tá. Bateu uma quantidade maior é de wax. Precisava de um pet, mano. Se eu arrumasse um pet aqui ia dar bom. Vê esse aqui que eu tava atrás. Obrigado, parceiro. Daqui o modelo. Isso não é bom. vai tá fudando aqui agora? Olha o oh. ouro. Quer tá bufar o pet? Hum, interessante. Oi, Ah, tô, é, tô ligado algumas coisas já. Né? Momento aqui que eu tô tendo, então. Isso aí. Ah, deixa eu pôr aí. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Os, então, os caras que é abusado, eles assistem o canal e pensam que a gente tem que fazer conteúdo pra eles de graça ainda tem que fazer tudo que eles pede. Nossa senhora, tem que ter paciência com né? os bichos desses. Ah, eu vou pôr no totem aqui, mano, por enquanto, porque tá que eu tô com isso aqui de honra, isso aqui que eu Vamos ver até que nível eu consigo pegar no totem aqui. A live tá meio falida, hein, mano, hoje? Acho que eu peguei um horário ruim pra fazer live, e um dia ruim também. É beleza, Beleza? Eu vou pra nível 12, um totem. Faltando algumas coisinhas. Vou pegando um K de atributo. Hum. Vamos ver se a mim não tem nível. É PVP, né, galera? É uma alternativa que eu tenho.